galera até bem vindo à próxima vídeo aula clique no menu arquivo selecione a opção importar topo RAM, selecione o arquivo clique no botão abrir ou dê um clique duplo aguarde até que os dados sejam importados ajuste o desenho de forma que possa visualizar Clique no menu Zoom Janela, ou no é que aparece. Clique no menu MDT. Desabilite opção Visível. Está pronto, galera. Até a próxima vídeo aula.